Davi e esse é um diário de TDAH. Eu estou subindo o meu segundo vídeo hoje, porque como falei no vídeo anterior, eu fiquei doente. Eu queria fazer dois vídeos por semana e eu não fiz nenhum. Né? Na verdade, a gripe me derrubou não consegui fazer praticamente nada. Isso me deixou até chateado. Mas, consegui fazer as coisas hoje. É... Eu te quero comentar uma coisa que eu percebia antes de descobrir que era TDAH. Eu não consigo esperar um ponto de ônibus. Assim... Eu achava que era só porque eu era muito ansioso, mas eu não consigo ficar parado. Vocês podem até perceber que no vídeo eu não fico parado, mas espero no ponto que não dizer pior. Porque geralmente muitas vezes eu estou sozinho, né? quando estou voltando para o trabalho, por exemplo, então eu não tenho com quem conversar. Eu não posso mexer no celular, porque bom, eu moro no Rio de Janeiro e eu não vou ficar mexendo no celular direto. E eu tenho, na verdade, que ficar olhando para o um ônibus. Se né? eu ficar me distraindo, o ônibus passa direto, e muitas vezes ele passa batida. E aí, então eu tenho que ficar parado tentando me concentrar no ônibus. O resultado disso é que eu me mexo parado, eu me mexo no pé, coço na cabeça, olho para o lado, olho em volta e eu me mexo para os lados. Assim, muitas vezes eu ando tanto que quando eu olho, o ponto de ônibus está lá no outro lado. Aí eu tenho que ir andando e volta o ciclo. Isso tudo acontece muitas vezes em menos de 15 minutos. Em dois minutos, no máximo, eu já estou começando a me mexer agitado puxo celular, olho a hora, ou olho os horários do ônibus e fico fazendo isso. Só que quando eu olho em volta, tá todo mundo parado. Eu vejo gente que fica quase uma hora parado, sem assim, quase se mexer, só concentrado no ônibus, e eu penso... Como, cara? Eu, eu me sinto estranho ali. Assim. A pessoa que fica rodando, literalmente, às vezes eu rodo em círculos. Eu já fiz isso. Quando eu estou muito apressado, muito ansioso, eu quero voltar para casa, eu estou atrasado, eu já rodei em círculos no ponto de ônibus. Literalmente. E é muito alienígena para mim, as pessoas que conseguem ficar lá tranquilas. Eu já vi gente que ficou, tipo, mais de uma hora no mesmo lugar, só se mexendo de vez em quando, quase que nem aquelas estátuas vivas. Eu realmente não entendo. E essa é uma das questões que você visivelmente percebe que você é hiperativo. Né? Nem todo TDAH é hiperativo. Tá? Tem TDAH aqui só tem déficit de atenção, então, no caso, a pessoa é agitada mentalmente. O TDA com desce atenção, segundo a minha esposa, né, que ela só tem desce atenção, Então também não consegue esperar no um ponto de ânimo, mas ela fica paradinha, ela não fica se mexendo. Como eu tenho hiperatividade também, então, além da minha cabeça ficar agitada com mil pensamentos, eu também tenho que mexer meu corpo, né? E até vou dar outros exemplos no futuro, mas eu acho que isso é uma coisa bastante engraçada que eu... Tenho notado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir aqui embaixo, comentar suas opiniões. E se inscrever no canal caso queiram continuar acompanhando o dia a dia e o mundo pelos olhos de um TDAH. Obrigado.